Maringá, esses dias, foi, foi notícia nacional com a uma senhora, uma, para mim, uma empreendedora, né? Ela não tem nada a ver com isso, vendendo o kit do amor em frente ao presídio, que é uma sacola com chinelo, com shampoozinho, faz presa irem lá dentro e transar com os seus é, namorados, seus maridos, né? É, o, o senhor citou o. O senhor citou o governo passado, que o governo passado, eu admiro uma coisa do governo passado, viu? Inclusive muitos ministros, inclusive ex-presidentes, eles moraram em presídios para testar, para ver se tinha condições dignas de, de receber é, presos. né eu, eu, Vários membros do PT, por exemplo, residiram em presídios, até o Lula, que in, eu acredito que estavam testando o, o sistema. Mas o preso, a princípio, ele tem que ter direito a oxigênio, água e alimento. E pronto. Fora isso, é mordomia. Tem que transar, não. Quer transar, não cometa crime. Eu não estou conseguindo transar e não sou criminoso. Obrigado.